Olá, como você pode ver, eu estou aqui hoje no Illustrator e continuando a série, explicando alguns dos segredos ou dos recursos menos usados ou simplesmente menosprezados dentro do software, eu vou então mostrar para você hoje dentro do Illustrator, algumas funções que eu vou destacar Então a primeira coisa que eu vou mostrar, pode parecer bem simples mas usando o, o Pencil Tool, ou seja, o lápis então o que muita gente não gosta dele, é que conforme eu clico ou conforme eu desenho com ele, ele é tão preciso que ele deixa muito, muito defeito, digamos assim. A solução para isso é dentro do Pencil Tool, clicar duas vezes na ferramenta e alterar a fidelidade. Então agora eu posso alterar a fidelidade e botar se eu quiser o mais suave possível. E se eu tentar fazer aqui o mesmo desenho, você vai reparar que agora, eu, no preview ele me mostra... Bastante defeituoso, mas assim que eu soltar, a linha ficou bem mais suave. Então repara a diferença de um desenho para o outro, e obviamente eu tenho como configurar o quanto eu achar que eu devo usar dessa precisão. Então se você está fazendo, por exemplo, um círculo ou coisa do tipo, repara que se eu fizer com a suavização, ele fica um círculo muito mais uh, orgânico do que se eu fizer usando o modo de precisão, e tentar fazer o mesmo círculo, ele fica então muito mais serrilhado, né? como, como se fosse realmente feito à mão. Então obviamente isso vai depender do modo, de, de, de a técnica ou o tipo de desenho que você quer fazer. A segunda coisa que eu vou mostrar é um recurso interessante na hora de fazer uh, bordas arredondadas. Então eu já vi muita gente fazendo bordas arredondada antigamente dos jeitos mais loucos possíveis, por exemplo, fazendo um retângulo, depois fazendo um círculo e tentando botar o círculo por cima do retângulo e fazer a borda arredondada no olho, usando os ou usando o Pathfinder, ou então simplesmente com o, o, o, o, o lápis, né, ou o, o pen Tool daqui, tenta fazer a caneta, né, diga, tenta fazer a marcação mas isso, eu diria que hoje em dia é, é, é loucura, você não precisa fazer nada disso. Então, dentro do Illustrator, quando eu seleciono, por exemplo, um retângulo, eu tenho esses redondinhos aqui, esses símbolos aqui dentro. Se eu puxar e tiver selecionado o retângulo inteiro, ele faz a borda arredondada em todos os cantos do meu objeto. Se eu quiser alterar essa, essas propriedades, ou seja, o jeito como ele está fazendo a minha a borda, eu posso vir aqui dentro, e alterar o tipo de borda, então eu tenho borda chanfrada para dentro, eu tenho uma borda em quina, e tenho a borda arredondada tradicional. Se eu quiser fazer essa borda arredondada em apenas um dos cantos, o jeito mais fácil é, selecionando apenas uma das quinas, eu consigo fazer essa alteração em apenas uma dos, um dos cantos, então eu posso ter bordas arredondadas, ou não, dentro do mesmo objeto. Outra coisa que eu vou mostrar é, por exemplo, se eu tenho um objeto e quero botar outros objetos na frente, à frente ou atrás, por exemplo, eu tenho esse retângulo. Quando eu desenhar um retângulo, deixa eu alterar para o preenchimento para ficar mais fácil vocês entenderem. Então, se eu tenho um retângulo e eu desenho outro retângulo na frente dele, obviamente, esse retângulo está na frente. O que eu fazia antigamente no Illustrator é, se eu quiser botar para trás, eu posso vir com o botão direito e mandar para trás ou dentro das camadas eu tenho que reorganizar manualmente e botar um para trás do outro o que ficou mais fácil agora é que na hora que eu selecionar um objeto e for fazer o segundo deixa eu alterar aqui já a cor dele quando eu for fazer o segundo eu posso vir aqui dentro e alterar para Draw Behind, então no momento que eu seleciono Draw Behind, ou seja, desenhar atrás automaticamente esse objeto já vai para trás se eu pegar um novo objeto com uma nova cor, só para ficar fácil de perceber, e mandar de novo fazer atrás, ele vai ficar atrás de todos eles. E o terceiro modo, eu preciso ter um dos objetos selecionados, então vou pegar esse aqui que eu já criei, vou de novo selecionar o meu retângulo, então selecionar o meu retângulo, no momento que eu seleciono ele habilita esse modo, que ele chama de desenhar dentro. Então, desenhando dentro, o que ele vai fazer é o que eu fazia antigamente usando a opção de, de clipping mask, né? Ou que a gente chama no, no para quem está acostumado com Corel, também chama de container. Então, dentro desse objeto aqui agora, se eu desenhar, ele desenha para mim dentro um outro objeto igual lá dentro. Então se eu tiver um, um círculo, então eu tenho, aliás eu tenho esse retângulo, se eu clicar aqui dentro e alterar a cor dele, você vai ver que eu tenho um retângulo dentro de outro retângulo. Eu posso também ter, eu estou dentro do modo de, de Draw Inside, repara que ele fez para mim aqui já um clipping automático, vou selecionar esse objeto e vou pedir para desenhar agora um retângulo, um círculo dentro desse retângulo. Então no que eu alterar a cor desse objeto, repara que eu já tenho o meu objeto lá dentro. Então eu posso alterar por aqui, né, usando a ferramenta de seleção direta. Ou então se eu estiver no modo normal, ele vai me selecionar todos os objetos, e se eu clicar uma vez, ele entra dentro do grupo, e aí sim eu consigo fazer a seleção e eu então alterar a posição dos meus objetos. Quando eu voltar para o nível superior, eu tenho então os objetos todos uh, juntos num grupo só. Ele continua me mostrando o outline, o que é interessante, mas uh, como eu falei antes, a, a forma mais fácil de selecionar ou de manipular os objetos é entrando no grupo ou usando a ferramenta de seleção direta. Outra coisa que é interessante de mostrar, e para isso eu vou alterar, para esse objeto, para esse desenho que eu já deixei pronto. Eu vou fazer então um desenho aqui dentro. Eu vou refazer esse um pedaço desse cartaz só para para dar o um exemplo. Se você quiser ver como fazer esse tipo de, de desenho ou se você quiser um digamos um tutorial te introduzindo a todas as ferramentas que eu estou mostrando nesse momento, eu sugiro que você dê uma olhada nesses dois vídeos que eu vou deixar aqui o link. Um deles é criando os 8 pictogramas da meta do milênio, então eu mostro como criar todos esses elementos usando o Pathfinder basicamente, ou então usando o tutorial do Illustrator da estrela, né, criando esse logo da estrela também, como criar formas bem básicas. Então para quem está iniciando, são dois tutoriais que eu recomendo, porque eles são bem simples, não tem narração, é só eu fazendo o, as formas de novo, e eu uso várias técnicas diferentes, então é interessante nesse sentido. Mas o que eu quero mostrar exatamente é, eu vou fazer então esse círculo. Eu estou usando aqui então shift para ele poder ficar proporcional. E com espaço eu consigo movimentar o meu círculo para poder encaixar na posição que eu quero. Então eu encaixei o meu círculo aqui. Ele está com um preenchimento, eu quero linha. Então eu botei aqui a linha dele, eu vou engrossar o fio. Tirar do modo de preview, então aqui tem o meu fio. Eu vou fazer então essa linha aqui, usando a linha também. repare que usando o shift eu também tenho as guias, que também me ajudam a fazer a forma mais simples. Eu vou fazer então aqui agora o plug. O plug está muito grosso, então o que eu posso fazer aqui é diminuir a espessura. Esse aqui também se eu achar que está muito grosso. Eu posso diminuir, mas para mim está perfeito. E para fazer o plug, eu vou usar o recurso que eu acabei de mostrar. De usando para poder usar as bordas arredondadas. Então eu faço o preenchimento total dele. Eu vou alterar aqui para preenchimento. Repara que a minha forma está boa. Eu só preciso alterar a, essas duas quinas. Então eu seleciono a quina. E faço o arredondado. Então eu selecionei aqui mais ou menos. Digamos 2,5. Eu vou aqui também fazer a mesma coisa. 2,5. O que eu poderia fazer também, nesse caso, é selecionar as duas de uma vez só. Repara que ele fez a mesma coisa. E eu consigo alterar as duas por igual. Então não tem esse problema de uma estar com um tamanho diferente da outra. Então, uma vez que eu fiz isso aqui tudo, o que a gente fazia antigamente é... Primeiro, aqui, aqui eu não preciso de, de nada demais. Se eu quiser fazer esse vácuo, que eu tenho aqui dentro, é só selecionar esse pedaço da, da linha e clicar delete, eu tenho a linha pronta repara que a minha linha, ela está com a borda dela a quadrada, eu quero a borda arredondada então para isso, eu só preciso entrar na opção de linha e mudar aqui dentro a caixa dela, ou seja, a, a, a tampa dela para arredondado e pronto, ficou perfeito aqui a mesma coisa, no plug. Então também tem agora meu plug arredondado. E digamos que eu queira botar isso aqui tudo como um objeto só, né, para na hora de mover não acontecer esse tipo de coisa. Eu poderia simplesmente selecionar todos e agrupar, mas agrupando eu teria um novo grupo dentro do layer. Como isso aqui tudo para mim é um objeto único, o que eu poderia fazer antigamente era selecionar tudo, abrir a janela, que ele chama de Pathfinder, e mandar aqui dentro mesclar, ou seja, que ele chama de unir. Então unindo, olha o que aconteceu. Então, isso é um problema que eu tinha antigamente. O que eu posso fazer hoje é usar essa ferramenta aqui que ele chama de Shape Builder. O problema do Shape Builder é que ele não se entende muito bem quando eu tenho um, formas preenchidas, que é o caso desse, desse objeto, e esse aqui que é uma, apenas uma linha. Então, são dois, dois objetos diferentes. Então, para resolver isso, uma forma simples é eu seleciono o um objeto... Venho aqui na aba Objetos e mando ele criar um Outline. Então quando ele cria um Outline, ele inverte isso e ele preenche a minha linha com, a, com preenchimento e usando a borda que eu tinha especificado antes. Então eu vou fazer a mesma coisa para cá também. Repara que eu estou fazendo dois de uma vez só, não tem problema. E vou fazer para esse aqui também. Então todos eles agora são preenchidos, nenhum mais é apenas linha. O que eu quero fazer então agora, é fazer todos os objetos virarem um objeto só. Então eu posso selecionar tudo de uma vez se eu quiser. E usando o, Alt, o Shape Builder, eu simplesmente clico e arrasto, e ele repara, eu vou dar um zoom aqui maior, para você poder entender, e ele vai me mostrando aqui o que vai acontecer. Então quando eu passar de um objeto para cima do outro, ele uniu tudo num só. Mesma coisa para esse, mesma coisa para esse, e chegando aqui no final, mesma coisa para esse. Então repara que ele foi me mostrando status diferentes. Isso significa o seguinte, vou pegar aqui então de novo, só para ilustrar, dois objetos. Eu vou deixar com cores distintas, também para ficar mais fácil de, de ser compreendido. Então eu tenho aqui um desse, um desse. Vou fazer aqui agora um, uma elipse, e também vou alterar a cor dela. Então, eu tenho aqui três objetos que estão um por cima do outro. São três preenchidos, então eu não tenho aquele problema que eu mencionei antes. Vou fechar essa aba e vou aqui no meu Shape Builder. Repara que no Shape Builder, no momento que eu clico nele, ele não me dá a opção de fazer nada. Eu tenho, então, que selecionar os objetos. Então, eu posso selecionar por aqui. Aí sim, vindo dentro do Shape Builder, Ele me, dá, ele me diz o que eu posso fazer. Então repara aqui, clicando, simplesmente passando o mouse por cima dos objetos, ele já me dá as opções do que eu posso fazer. Então, por exemplo, se eu pegar essa interseção aqui dentro e clicar uma vez, ele criou para mim um buraco. Então ele, o que eu tenho aqui agora é esse objeto separado dos, de todos os outros. Então repara que ele criou esse buraco ali dentro. Vou desfazer tudo isso até o momento que eu tinha só esses três objetos. E vou pegar aqui de novo, Shape Builder, e vou arrastar desse para esse. Então o que ele fez agora foi ele criou um objeto novo usando aqueles três, aqueles três antes, aquelas três seleções que eu fiz. Isso também funciona segurando Alt ou Option para quem está no Windows ou no Mac. Então se eu selecionar aqui menos, ele deletou essa área e o que eu tenho agora é um buraco. Usando esses três objetos. Se eu desfazer de novo e fizer de novo um a seleção deles, e com Alt selecionado ou Option fizer aquela mesma seleção que eu fiz antes, o que eu tenho é a remoção daqueles três objetos três, daquelas três seleções e o que me resta é isso aqui. Então só você entender é esse exemplo que eu queria dar. Para mostrar mais um novo recurso, eu vou mudar para esse documento aqui que você já conhece, se você viu esse tutorial que eu mostrei como criar esse pôster. E o que eu queria mostrar é o seguinte, digamos que eu esteja trabalhando um documento grande, né? ou um documento que seria, por exemplo, um do desse tamanho, que eu tenho arte aqui, eu tenho arte aqui, eu tenho arte lá, eu tenho arte lá. Então, o que o Illustrator me possibilita fazer, é, por exemplo, eu vou separar aqui, então, esse documento em algumas áreas. Então, isso aqui é a minha, a minha, o meu topo do documento, onde eu tenho todo o título dele. Então, o que eu posso fazer agora é, em View, criar Views específicos para cada parte do meu documento. Né? É diferente do Artboard, tá? Então, não confunda com Artboard. Então, eu vou criar um novo View para ele, ou seja, uma nova vista, e vou chamar aqui de Topo. Vou aqui para baixo do meu documento. Então, eu tenho aqui essa parte agora. Vou chamar ela de rodapé. rodapé, Vou criar essa nova arte, essa nova área aqui, vou dar um zoom bem grande, que é onde eu tinha o problema, lembra? O problema que eu tinha aqui no meu cabelo. E vou chamar aqui, opa, nova área aqui, e vou chamar também de nova área, novo view, chamar aqui de cabelo. Então, sempre que eu precisar voltar em qualquer uma dessas áreas aqui dentro, o que eu posso fazer é, de novo no View, e só escolher uma delas. Então eu tenho o topo, eu tenho o rodapé, e eu tenho o cabelo. Repara que ele aceita o nível de zoom e a posição onde estava o meu documento. Então fica fácil de eu navegar pelo, pelo documento sem ter que ficar toda hora dando zoom in, zoom out, e ficar procurando o meu documento onde estava a minha seleção. Então isso vai deixar o seu trabalho um pouco mais rápido também. Principalmente quando você tem documentos com muitas áreas. E dentro desse documento também, o que é importante eu mostrar, que é uma outra função interessante, é, por exemplo, eu tenho objetos na minha cena e eu tenho aqui dentro várias camadas e grupos e por aí vai. Então, digamos que eu queira saber exatamente onde está esse meu texto. Então, eu posso fazer a seleção direta no meu texto... Então eu selecionei este texto, Repare que eu estou com ele selecionado. Se eu vier aqui na minha lupa de busca, o que eu, assim que eu clicar nele, ele vai me levar para esse meu layer. Então agora ficou muito mais rápido achar um layer. Imagina no meu caso, onde eu tenho aqui, por exemplo, todos esses grupos, que todos os layers são idênticos, porque todos eles são as várias camadas que eu criei para cada uma dessas linhas, com essas estrelas então digamos que eu queira fazer alguma seleção aqui dentro e queira alterar a cor da estrela ou o shape da estrela ou qualquer outra coisa que eu queira fazer ou simplesmente deletar essa camada ou fazer alguma modificação dentro dela. Óbvio que eu posso clicar duas vezes com a camada selecionada ele vai me levar para o grupo e eu consigo destacar a minha a minha camada mas mesmo assim eu tenho que ficar procurando aqui dentro até achar onde ela está se eu não quiser perder tempo com isso então eu selecionei aqui fora. Repara que eu não estou com mais nada selecionado. Né? Eu vou então agora selecionar aqui de novo uma das minhas estrelas. Repara que ele já me mostrou o grupo, mas eu quero saber qual layer é especificamente. Então quando eu clico na minha, na minha lupa, automaticamente me levou para essa camada. Então vai deixar o seu trabalho também mais rápido, porque fica mais fácil de você achar as suas camadas. Se você faz trabalho com o Illustrator, e você não precisa também de todas as ferramentas, ou você simplesmente se perde, uma dica que eu dou é usar dentro de Window, Tools, criar suas próprias ferramentas, o seu próprio painel de ferramentas. Então eu tenho aqui o meu, que eu criei. Então nada mais que eu tenho aqui é a ferramenta de seleção, a Pen Tool, o Blob Brush, o Laço e o Artboard, e obviamente ele já vem com as cores. Então quando eu crio uma, uma janela nova dessa, ele vai pedir para eu dar um nome para ela, e ele me diz um sinal de mais. Então, eu só preciso simplesmente trazer para cá, para dentro, as ferramentas que eu uso mais, ele me deixa organizar da forma que eu quero, para deletar e simplesmente trazer para fora, então, eu trago, trazendo para fora, ele vai me deletar as ferramentas, e eu posso botar, então, quantas eu precisar. E com isso, se eu não quiser, eu posso simplesmente dar o tab, dando tab, eu escondo todas as minhas áreas, todas as minhas, as minhas ferramentas, eu posso vir aqui dentro então, e pegar apenas a que eu preciso. Então eu tenho a minha área de trabalho totalmente livre, e eu só tenho as ferramentas que eu mais preciso aqui dentro. E, e falando assim sobre esse blob mesh, ou blob brush, a diferença dele é o seguinte. Quando eu tenho o meu pincel, deixa eu voltar aqui para o meu documento padrão, se eu vou, se eu, quando eu tenho o meu pincel e faço um desenho com ele, então, eu tenho aqui meu pincel, tenho aqui minha espessura. O que ele me faz é o seguinte, ele me cria várias formas usando esse pincel. Então, se você, por exemplo, tem que fazer um, um, o preenchimento de um desenho, que normalmente você faria isso, o que você acaba tendo são várias linhas. Óbvio que isso vai te dar um pouco mais de controle. Você pode depois voltar aqui e deletar, né, ou mover uma linha dessa, ou deletar a linha. Mas o blob, quando você trabalha com blob, ele deixa você fazer basicamente a mesma coisa. Então repare que eu tenho aqui a mesma coisa. Mas a diferença é que se eu tentar selecionar, ele é apenas um único objeto. Então eu também posso fazer a opção que eu tenho de selecionar e movimentar e alterar o meu shape. Então isso é o que eu recomendaria se você precisar fazer preenchimento de formas então quando você está fazendo uma ilustração, eu também tenho alguns tutoriais ensinando como fazer a ilustração, vou deixar também aqui o link. E repara que você pode fazer essa seleção também, que é o que eu tenho feito tradicionalmente, usando seleções dentro da forma. Então eu tenho um. um eu tenho um shape orgânico dentro da minha forma, e com isso eu consigo fazer o meu preenchimento. Mas agora, tendo o blob, eu posso simplesmente ter a minha, o meu, a minha forma, né? ou então, como eu, como eu desenharia aqui, eu teria o meu desenho, digamos que isso aqui seja o meu desenho, eu posso então pegar o meu blob, que vai ter uma outra cor qualquer, deixa eu botar aqui então no meu preenchimento, selecionar o blob, digamos que eu quero essa cor para o meu preenchimento, eu posso vir aqui, e fazendo o preenchimento da minha forma. E se por acaso. Que é uma coisa que acontece. Principalmente quando você tem esse tipo de, de vantagem. De poder desenhar a mão livre. E fazer de forma mais rápida. às vezes você vai, acaba passando para fora do, do seu documento. Então essa é a vantagem. Eu posso pegar essa forma. Botar lá para trás. Né? Então eu vou dar backward. Deixa eu clicar aqui botar de novo para trás. Então o que eu posso fazer agora é pegar minha ferramenta de seleção e simplesmente puxar esses, essas, esses shapes que ficaram para fora, para dentro da minha forma. E com isso eu tenho também o mesmo controle que eu tinha antes, mas agora eu tenho apenas uma um shape. E também, obviamente, quando eu olhar nas minhas camadas, fica muito mais fácil de controlar, porque eu tenho apenas um shape para mexer ou para poder reorganizar ou fazer a alteração ao invés de ter, sei lá, 200, 300 shapes diferentes. Para terminar, eu vou voltar aqui uma última vez para esse documento e mostrar um recurso que eu achei bem interessante para quem trabalha com web. Esse recurso chama CSS Properties. CSS Properties, o que ele vai fazer para você, ele vai criar css de acordo com o seu documento então por exemplo, eu tenho esse arquivo aqui dentro e eu selecionou para mim esse shape rosa, no momento que eu selecionei um shape e esse shape tem um nome né, ou seja, essa, essa minha área aqui dentro se eu selecionar aqui, deixa eu botar para fora, é tudo isso repara que ele está me dizendo aqui dentro, que eu tenho um background que eu estou usando um url e para poder selecionar, eu tenho que exportar selecionado. Então, eu tenho como selecionar apenas o shape, e esse shape aqui dentro, como ele não tem nome, repara que ele apenas chama retângulo, ele não deixa eu selecionar. Ele, Aliás, ele não deixa eu criar o CSS, porque esse arquivo é um arquivo sem nome. Se eu quiser fazer isso, eu tenho como vir aqui dentro das opções, e habilitado ele gerar para mim o CSS, mesmo para objetos sem nome, então ele criou para mim aqui o CSS, eu só preciso voltar então no Muse, ou no Dreamweaver, ou no seu programa de edição de HTML, e copiar esse CSS. Se eu não tiver com essa opção selecionada, eu só preciso vir aqui dentro, e dar um nome para ele, então eu vou chamar de retângulo rosa, quando eu chamar de retângulo rosa, automaticamente ele gerou para mim o CSS. Se eu tiver com texto, a mesma coisa. Então com texto, eu seleciono o meu texto. Então tá aqui selecionado o meu texto. Ele também criou para mim um CSS para isso. Formas, a mesma coisa. Se eu tiver a forma aqui dentro. E ele tiver, mesmo isso aqui sendo um script. E eu selecionar isso aqui dentro e dar um nome para ele. Ele também vai gerar para mim o o CSS para esse estilo. Então, o que eu queria só de, de destacar, é que ele tem uma certa, um certo link entre os, os estilos de caractere e o CSS. Então repara que eu estou usando aqui esse normal character style, e ele também me chama aqui de normal character style. Se eu pegar esse objeto aqui dentro, que ele chama de arena, e criar um estilo para ele, Automaticamente ele vai nomear para mim então. Então eu vou botar aqui chamar esse de Arena. Então ele vai criar para mim agora um estilo. Deixa eu mudar aqui. E vai chamar esse estilo de Arena. Então repara que ele criou para mim aqui o um estilo e ele me disse que chamar Arena. Se eu pegar esse estilo aqui dentro, que ele chama de normal, e criar um nome para ele também. Vou ter isso aqui como normal. Assim que eu alterar ali dentro, ele vai chamar para mim de normal também. Então, isso vai ajudar muito para quem estiver trabalhando com HTML. Um, você tem como exportar direto aqui de dentro o arquivo CSS. Então, repara que ele vai criar para você um arquivo CSS. Você tem como gerar o CSS aqui dentro uh, por força. E também tem como selecionar, copiar esse arquivo selecionado. Eu recomendo que você dê uma olhada com calma depois nessas opções. E converse com seu developer para poder ver que tipo de opção para ele é interessante. Mas fica a dica. E espero que você tenha achado alguma dessas dicas, úteis, alguma dessas dicas útil para o seu dia a dia. Eu vou fazer o próximo provavelmente sobre Premiere. E também um programa que não tenho usado muito em é design, mas assim que eu achar algumas dicas boas para ele, eu também faço um vídeo sobre. Espero que você tenha gostado, assine o canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Obrigado por assistir.